No vídeo de hoje eu vou falar sobre um problema que muitas mulheres têm. Se você tem dificuldade de não usar sempre a mesma roupa, fica até o final desse vídeo. Olá, eu sou a Marcela Damaso e eu ensino mulheres a estarem sempre bem vestidas, com confiança e em qualquer ocasião. Se você ainda não se inscreveu neste canal, aproveita, se inscreve, deixa o teu like e ativa o sininho para ser avisada toda vez que eu postar um vídeo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, é o Marcela Damaso. Bom, definitivamente esse é um problema que muitas mulheres passam e, e eu entendo que nem todas pensam neste problema. né Às vezes as pessoas nem têm, as mulheres não têm essa consciência de que usar sempre a mesma roupa pode ser um problema para quem está querendo se vestir bem em qualquer ocasião, isso porque implica em você colocar o seu estilo pessoal, colocar sua criatividade e fazer girar né, o seu guarda-roupa, que você use todas as peças que estão ali e tudo isso tem uma constante né, porque tem as reclamações ah, eu não sei qual é o meu estilo. E aí fica aquela busca desenfreada pelo estilo. Qual que é o meu estilo? Ah, será que eu tenho um dos sete estilos universais? Será que eu posso criar um estilo? Será que eu posso me inspirar no estilo de outra mulher? E aí tem outra coisa. Ah, eu faço sempre compras erradas. Poxa vida, por que, que você sempre compra errado? Então, se você faz compras erradas, você provavelmente não usa essas peças. Elas ficam lá encostadas. E eu acho que assim, né? O maior de todos que você tem é aquele guarda-roupa cheio você nunca tem nada para vestir. É, falando assim, é, é uma coisa meio louca, né? Porque se você tem um guarda-roupa cheio, você deveria ter o que vestir. Mas, na verdade, na real, não é isso que acontece. E isso tudo se torna um impedimento, sim, para você ter um estilo legal, para você começar a se vestir bem em qualquer ocasião, para você ter confiança com a roupa que você tá usando. E assim, o que mais pega é que mesmo o guarda-roupa cheio, você não tem do que usar, não tem do que vestir, e eu não falo isso de uma forma uh, como se fosse, você fosse uh, uma pessoa relapsa. Às vezes você realmente não sabe como comprar. Né? E é uma tentativa, e é um jogo de tentativa e erro, que até você ter informação, você aprender a comprar uh, da forma correta, aprender as técnicas para você comprar direitinho, demora. Eu falo isso por experiência própria. Eu gastei muito dinheiro e eu gastei muito tempo com um guarda-roupa que não era nem um pouquinho funcional pra mim. E fica cheio de roupa, cheio de acessório, não, porque agora eu vou usar a roupa X, não, porque agora eu vou usar a roupa Y. Agora, agora vocês vão ver, agora eu vou definir o meu estilo. E nada disso acontece. Principalmente porque na maioria das vezes você não está mirando o seu dia a dia, então você nunca tem roupa para usar no teu dia a dia, mesmo com guarda roupa cheio, porque você está aí fazendo uma série de compras erradas, mas o fato de você usar sempre as mesmas roupas não tem uma resposta simples, né? eu não posso chegar e falar assim para você, ah é porque você compra errado, ah, é porque você compra muita roupa para viajar. Ah, porque você não investe num bom jeans, eu não posso falar isso, tem várias questões como autoestima, falta de autoconhecimento e pode também ter umas, algumas crenças limitantes como falta de dinheiro, falta de espaço, existe aí uma série de coisas que eu vejo vocês falando e reclamando que isso é uma coisa que está só na cabeça de vocês. Da mesma forma que em alguns vídeos eu já falei sobre você ter vergonha de estar bem arrumada isso é, uma, né? é, um, é um impedimento, é um impeditivo para você continuar se vestindo bem, é uma crença limitante que você tem de achar que a moda não é para o dia a dia, ter estilo ou estar bem vestida não é para o seu dia a dia, quando na verdade isso faz parte da nossa vida. Então a falta de dinheiro, a falta de tempo, e eu vou listar tudo isso para vocês, também é uma crença limitante que você precisa ter consciência disso para poder lutar contra. Então não adianta eu falar assim, chegar aqui para você e falar: "Nossa, você só usa as mesmas roupas, você tem esse uniforme chato sem graça, porque você tem preguiça de fazer". Existem fatos, tá? Existem em alguns momentos que sim, tem a preguiçinha, eu falo isso, eu já fui assim, às vezes eu tenho essa preguiçinha de fazer looks muito assim, mas eu já sei aquilo que vai dar um up no meu visual sem que eu precise pensar em alguma coisa muito elaborada, tá? Mas eu não posso chegar pra você e falar, nossa, você é uma preguiçosa, por que você não levanta 30 minutos antes e escolhe uma roupa? E eu já ouvi muito isso, muitos profissionais falando isso, e eu discordo completamente, se a pessoa não tem a consciência de, de estilo, ela não sabe comprar direito, ela não sabe quais roupas que ficam bem para ela, não conhece o corpo dela, como, ela pode levantar 6 horas antes que ela vai ficar olhando para o guarda-roupa e ficar pensando, nossa, quanta roupa, o que, que eu vou usar hoje? Isso aqui não combina, vai experimentar, vai fazer um monte de coisa e não vai sair do, do lugar, então não é preguiça. Já adianto isso, não é. Você precisa de conhecimento, de informação, você precisa de uma mentora, que seja eu ou alguma outra consultora de estilo, mas segue uma metodologia para você ter êxito, para você ser uma mulher bem vestida, ter o estilo que você sempre sonhou, e eu sempre falo isso com confiança, usando as tendências de moda a seu favor, tendo um estilo mais atemporal e tendo um guarda-roupa inteligente, que faz muita diferença. Então, eu vou listar aqui uma série de coisas, eu quero que vocês parem e pensem, reflitam em cada coisa, né? em cada motivo que eu disser aqui, para vocês identificarem, porque não adianta nada você colocar um band-aid onde tem uma ferida, de repente seu problema não é estilo, de repente você tem um guarda-roupa inteligente aí e nem sabe, às vezes ele só está desorganizado. Às vezes você não sabe coordenar as peças, usar as cores a seu favor, pode ser isso. Então aqui eu vou identificar os motivos que possivelmente são os que te impedem de usar outras roupas, de fazer combinações incríveis e parar de ter aquele uniforme sem graça. O primeiro é a falta de tempo. Eu já dei aqui um spoiler, mas é verdade. É, é muita reclamação de, já ah, eu não tenho tempo. E eu também já tenho um vídeo falando sobre isso. Eu também não tenho tempo. Mas é preciso entender o corpo, o estilo, o seu lifestyle, ter autoconhecimento, elevar a sua autoestima para que você consiga usar outras peças além daquele uniforme. Porque assim, você vira para mim e fala, mas você não é mãe, mas você não, não é casada, mas você não é isso, você não é aquilo. E aí eu vou fazer, né, eu vou devolver a pergunta para você. Quantas mulheres do seu trabalho que são casadas, que têm filhos, que têm uma carreira que toma muito tempo, mas que andam de forma impecável, mas que têm um estilo muito legal e estão sempre bem vestidas? Entende que isso não pode ser um impedimento? E eu não estou falando para você levantar duas horas antes para arrumar o teu look, não. Eu estou te dando aqui um motivo, né, e isso é uma crença limitante. A crença limitante, ela não te deixa é, ver que não é falta de tempo, né? que você fala que é falta de tempo, mas na verdade não é, pode ser falta de conhecimento, falta de informação, né? tem tudo isso para ser avaliado, mas tempo não é, e aí quando você vê essa mulher maravilhosa, super bem vestida, dando conta né, do, do look que ela está vestida hoje, eu não estou nem falando da vida dela, Falando, sabe, daquela imagem que você vê e você fala, eu quero ser assim. Primeira coisa que você faz, fala, eu vou ao shopping e eu vou comprar roupa XYZ, eu vou começar a usar estampa, eu vou usar salto, salto fino é maravilhoso, e eu vou usar saia assim, eu vou usar mais... né? Gasta o que você não tem e volta a usar sempre as mesmas roupas. Porque você acha que é falta de tempo, você acha que é uma porrada de coisa e você começa a pular as etapas. Então assim, você viu a mulher e você nem se inspirou nela, você viu e falou, eu quero isso. Se inspirar é bem diferente. E aí você vai lá e copia todo o estilo dela, tenta copiar todo o estilo dela, gasta o que você não tem pra voltar no outro dia. Às vezes usa aquela roupa e todo mundo fala, nossa, tá muito bem vestida. Aí você para e volta de novo na tua calça jeans ou na tua saia longa, na tua regata, na tua blusinha. Né? Que a maioria das vezes é isso que acontece. Então pensa assim... Tá? para falar que isso realmente é, é um problema que você põe na tua cabeça. Se o dia tem 24 horas para todo mundo e algumas mulheres conseguem, não é porque elas dominam todo o tempo delas, é porque elas têm alguma informação que você ainda não tem. Elas conhecem alguma coisa que você ainda não conhece. Elas sabem combinar, coordenar as peças, ou tem um guarda-roupa inteligente, tem um estilo super bem definido. Não tem vergonha, tem autoestima alta, então é muita coisa aí pra você jogar, chegar e falar É falta de tempo E vamos combinar comigo que, gente, tempo não deveria ser um fator impeditivo Pra que você conseguisse criar combinações legais Pra hoje eu estar tá aqui, eu não, eu não levei 10 minutos Sabe? É aquilo, nossa, eu sei que esse body me veste bem Sei essa calça que me veste bem, este tênis, acabou, não, não preciso ficar pensando muito nisso, as coisas são muito mais simples do que você imagina e eu posso te garantir que não é falta de tempo. E aí você tem né, um uniforme, esse é o segundo motivo, então você tem aquele uniforme, eu tinha aquele uniforme terrível, né, que hoje eu falo caramba, eu podia ter explorado tanto porque é algo que eu ainda gosto, isso faz parte das minhas referências de identidade, eu gosto de camisa, eu gosto de calça jeans, eu gosto de flat, tênis. Então assim, da mesma forma que eu usava em 2010, eu uso agora, só que de uma forma completamente diferente. E outro detalhe, eu usava mesma, o mesmo modelo de calça jeans, o mesmo modelo de camisa, não mudava nada. Mudava a cor, né? um detalhe ou outro, a sapatilha mudava, o se não era bota quando estava com frio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 Mas eu tinha aquele uniforme. Era, sabe aquela coisa morna? Não era quente nem frio? É isso. Então, é, é isso que o inferno do estilo te faz. Quando você é, tem aquele uniforme chato e pode ser assim. Eu conheço muitas mulheres que estão acima do peso. E aí, ah, eu vou usar roupa, é, essa blusa justinha, porque senão eu fico maior. E aí, marca tudo. Então, assim, tudo aquilo que ela quer esconder, ela... E é sempre uma camiseta de malha. Nem né? aquela malha muito... É, pesada é uma malha mais fina Preta Porque preto emagrece Caramba gente Tem tanta coisa aí, e principalmente as, as mulheres que são plus size Elas estão fazendo tantas combinações maravilhosas Com cores, com estampas Sem usar o preto Então por que, que você vai se enfiar numa camiseta Porque você acha que te deixa magra você quer ter essa silhueta mais magra, mais acinturada? Existem inúmeras formas de você fazer isso. Não é usando a camiseta preta, usando tudo preto, que vai te deixar bem vestida e magra. Não vai. Então, põe a cabecinha para funcionar. Aquele uniforme que não te favorece, e assim você precisa ter consciência. É ir pra frente do espelho, gente, isso é tão difícil é tão difícil a gente encarar o espelho com sinceridade e olhar e falar, olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo eu gosto disso em mim porque na maioria das vezes a gente olha e fala nossa, quanta celulite, quanta estria nossa, mas eu tô acima do peso ai, eu preciso ganhar mais massa magra ai, e você não olha com cuidado, com gentileza pro teu corpo e fala, nossa eu gosto disso em mim isso aqui eu gosto nossa, olha como eu sou bonita é muito difícil, então ir para a frente do espelho e ter essa conversa com você mesmo vai fazer e vai te ajudar bastante a parar de usar aquele uniforme que não te favorece. Porque sabe qual uniforme que te favorece? Aquele que você tem uma, um DNA do estilo. É como se fosse uma assinatura, um, um signature look, que a pessoa olha e fala, nossa, olha a Marcela ali, nossa Marcela, tem a tua cara. Ninguém vai olhar para uma estampa toda colorida e falar, Marcela, achei a tua cara porque você não me vê com uma estampa toda colorida, ou vai olhar um sapato super alto, cheio de detalhe, plumas e falar, Marcela, é a tua cara, porque eu não uso esse tipo de sapato, não é que seja feio, não é que seja brega, é porque eu não uso, mas as pessoas se identificam comigo quando vem uma cor lisa, principalmente o preto, alfaiataria, as cores mais, mais neutras, né? mais básicas, as formas mais retas e simples, geométricas, entendeu? Então tudo isso faz parte de um DNA. E eu vou mais longe ainda, pode ser um batom, pode ser uma franja, um corte de cabelo, um penteado, pode ser um rabo de cavalo que você faz de forma maravilhosa. Eu uso o delineado gatinho, eu perdi já, desde que eu aprendi a fazer esse bendito... Foi lá tipo bem antes da minha faculdade. Eu nunca mais deixei porque eu gosto. Eu gosto dessa pegada se sentinha, né? Dessa desse olho mais puxado. Então eu uso sempre. É maquiagem e eu gosto de maquiagem. Então eu já ponho, já puxo, acabou eu uso. É um DNA meu, entendeu? Então isso te ajuda. Esse tipo de uniforme te ajuda. E você só vai saber disso quando você buscar as suas referências de identidade. Vou deixar aqui nos cards para vocês verem esse vídeo e começarem aí a entender e a buscar, porque eu tenho certeza que você tem alguma coisa aí que só você faz e só você gosta. Isso é teu, não precisa esconder. Não precisa ah, mas não está na moda. Dane-se que não está na moda. Use, é você que gosta, é você que paga suas contas. Então esse tipo de uniforme te favorece bastante mas não usa um uniforme que não comunica nada, um uniforme por falta de conhecimento ai, poxa vida eu não sei como usar isso, a internet está lotada de gente falando não sabe como usar, pergunta tem uma seguidora minha, que ela é escritora a Darlene e ela me perguntou Marcela, eu comprei um vestido tal, com que com que sapato que eu uso, me, me fala um look legal para usar no lançamento do meu livro, pronto, ela usou, ela me mandou foto, ela estava maravilhosa, mas ela podia ter ficado na dela, quieta e falado, ah, tá bom, eu vou de calça jeans mesmo, coloco um salto, porque as pessoas acham que o salto resolve tudo, né, basta você colocar, tá lá com aquela calça jeans, né, que eu nem, nem sei explicar aquela calça de ensurrada mas põe o salto e acha que que tá que virou fashionista. E não é. Já falei aqui, salto, tênis, flat, uma coisa não tem nada a ver com a outra, vai muito do teu estilo e da sua postura. Então, tenha um uniforme, mas um uniforme legal, aquele que comunica e agrega no teu estilo pessoal. E aí o outro motivo, terceiro, é quando você não sabe fazer as combinações legais. Hum. Não sei fazer. Acabei de dar uma dica, né? Aqui. Pergunta, vai atrás, descobre, se inspira, joga no Google, vê no Pinterest, YouTube, Instagram. Joga em qualquer lugar como usar não sei o quê. Isso te traz inspiração, não é para você também né? usar de maneira literal, porque às vezes não tem nada a ver com você. Mas sabe como que você resolve esse problema de não saber fazer combinações legais? Tentando. Olha que mágica, o dia que eu me propus, eu olhei, eu sentei, te juro, eu sentei, pus uma cadeira em frente do meu guarda-roupa na época, e eu falei, vai ter que sair alguma coisa daí, não é possível que eu consiga combinar só uma roupa, né? uma blusa com uma calça, uma camisa com uma saia, não é possível, eu vou tentar. Então é isso, eu fiz, eu tentei, eu faço essas combinações até hoje. Quando surgiu né, os Reels, eu falei, bom, é uma ótima oportunidade para colocar né, a, a minha criatividade aí em jogo. E, gente, foram assim, combinação em cima de combinação, coordenação em cima de coordenação, que eu falei, nossa, eu tenho um guarda-roupa muito mais rico do que eu imaginava. Porque com o passar do tempo, a gente dá uma parada de fazer luzes, Esse, essas combinações mais criativas, porque você já sabe ali o que é, você fica na zona de conforto, né? E vira e mexe é legal você sair dessa zona de conforto e começar a, a, a pôr aí o teu guarda-roupa em movimento. Então tentar faz parte. Você vai tentando até a hora que dá certo. e fala, caramba, eu tenho um look. Pronto. Se quiser fotografar, fotografa. Tenta de novo, olha, outra combinação, outro look. E aí vai. Não tem outra forma. Porque assim, ou você vai contratar alguém pra chegar né, e fazer as combinações pra você, e às vezes pode ser combinações que você nem goste. Ou você aprende pra não depender mais de ninguém. Vamos começar então. Começa inspirando naquelas mulheres maravilhosas, naqueles looks assim, babado, sabe? Que você fala, puxa vida, eu queria tem um estilo assim, começa a se inspirar, aí você vai começar também a ter um olhar mais crítico, não é só ah, que legal ela tá com uma blusa e uma saia, não, que saia é que ela tá usando? É evazer É plissada? É lápis? É longa? É midi? É curta? É mini? Que tecido? É uma malha? É um tecido plano, aquele que não estica? Ele é mais é, fluido? Ele é mais pesado? É um moletom? E a blusa, como é que é? Ela é curta? Ela é larga? Ela tem babado? Tem as linhas mais retas? Ela é mais elegante? Ou ela é mais feminina? O que que essa blusa comunica? Você começa a ter um olho mais apurado, um olhar mais apurado. E aí, você vai ver, e você vai me dar razão. Porque funciona! Eu tô aqui entregando de bandeja pra você algo que eu fiz e funcionou! Algo que as minhas alunas fazem e funciona Vai lá e testa. O que, que você vai perder testando? Ainda mais agora que a gente está na pandemia, que a maioria né, das pessoas ainda estão trabalhando de casa, estão na quarentena. Testa em casa, tem mais tempo. Testa, pega aí um fim de semana, um sábado, um dia da tua semana e testa. Isso é um exercício, porque não adianta nada, tá? Bonita, a senhora ficar aí... Se inspirando o dia inteiro no Pinterest e não ir pra frente do espelho, experimentar. Não adianta nada. É muito gostoso, pra caramba. Às vezes eu fico, né? Minhas listas. Ah, eu quero usar assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Nossa, e se eu fizer... Tá, se eu não for pra frente do espelho, né? E assim, gente, tem que ser looks reais, tá? Não adianta você ficar se inspirando em coisas que você não tem. Você tem que usar aquilo que você tem no seu guarda-roupa. Tem que ser funcional. Lembra? Guarda-roupa inteligente.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 Tá ali ó, passando, mudando. Hoje tá usando isso, amanhã não tá mais. Hoje o pessoal tá querendo X, amanhã o pessoal tá querendo Y. Então, não pode ser uma desculpa pra você falar que não se veste bem, que só usa as mesmas roupas porque não entende de moda. Uma coisa é se vestir bem, uma coisa é estilo pessoal, uma coisa é gostar de moda, estudar, entender, se formar, consultor de estilo estilista, fotógrafa de moda, jornalista de moda, o raio que parta de moda, outra é você trazer, ter né, nas suas mãos as ferramentas corretas que vão te ajudar a ter um estilo pessoal mais elaborado e a te ajudar a usar inúmeras peças, todas as suas peças, tudo que você usa. É lógico que a gente tem aquelas que a gente prefere mais. Mas se eu for no meu guarda-roupa, eu posso usar tudo. Eu posso combinar tudo. Não precisa usar só. Só aquele uniforme. E aquele uniforme chato que eu sempre falo pra vocês. Então, é, ter um DNA de moda, ter uma assinatura de, de estilo. Ter um DNA de estilo, né? Não é uma faculdade de moda que vai te dar. Tá? Não é um curso de moda que vai te dar. São as ferramentas que você tem nas mãos é que vão fazer com que você saiba fazer combinações legais, que você pare de usar aquele teu uniforme, que você pare de culpar o tempo. Ou você, né, o quinto motivo, não sabe usar as roupas que você compra. E aí tem aquela questão, né? Por que, que você não sabe usar as roupas que você compra? Se você comprou, você foi lá, experimentou, viu, gostou, passou o teu cartão, comprou. Por que, que você não consegue? Já parou para pensar? que você tem aquela, aquele ímpeto de comprar aquelas roupas maravilhosas, que não tem nada a ver com o teu estilo pessoal, nada a ver com o teu lifestyle, aquelas peças que não vão te ajudar no dia a dia. Gente, eu estou falando tudo isso, tá passando assim um, um, um revival pela minha cabeça de tantas vezes que eu já fiz isso de comprar aquela roupa linda mas que ela não vai me ajudar em nada principalmente naquela época que eu pegava ônibus, metrô todo dia para o trabalho tem coisa que não te ajuda, tem coisa que te atrapalha faculdade aquele monte de, de coisa, de livro de caderno, de tecido porque tinha aula de modelagem tinha que levar aquelas réguas enormes sabe? tem roupa que não te ajuda e aí é lógico que, que você não vai usar essas roupas esses sapatos. E aí eu estudava ali na região da Paulista. E aí imagina, o salto, eu tinha, eu fazia um rolê que não dava, dava. Mas eu continuava comprando porque eu achava bonito. Depois que eu entendi que nem tudo que é bonito eu preciso comprar, aí eu comecei a usar as roupas que eu tinha. Comecei a comprar de forma correta também. Isso é importante. Sabe o que você gosta e o que vai fazer bem pra você e o que você gosta e que não vai agregar em nada. Então, tenha paciência, autoconhecimento. Tem que buscar autoconhecimento. Não tem uma fórmula que eu vou abrir a cabeça de vocês, enfiar tudo lá dentro, fechar e vocês falam, nossa, beleza, agora, agora eu vou me vestir bem o resto da minha vida. Não é, porque as coisas mudam. Então você tem que ter paciência, tem que ter autoconhecimento Tem que se conhecer, tem que conhecer lifestyle para que vocês não errem feio nas compras E vocês consigam usar tudo aquilo que vocês compram Uma coisa a gente leva a outra, sabe? Você, vai, você fica olhando e aí você olha aquela mulher maravilhosa que passa por você Mas às vezes essa mulher tem um motorista que carrega ela para tudo quanto é lugar Sendo que você tem que pegar ônibus Então ao invés de você investir em um bom jeans Você acaba investindo uma pantalona, que vai demandar o quê Um sapato diferente. E é sempre assim, né? aquela pantalona branca, ampla, aquela sandália de tiras bem fininhas, o salto fininho. De repente, você é da galera que é mais casual e tá tudo bem com isso, gente. Não tem problema. Você é tão bonita, tão bem vestida quanto a mulher da pantalona. Demorou muito pra entender isso, mas quando você entende, você começa a investir o seu dinheiro em peças que vão de verdade funcionar para você, funcionar que eu digo não é só cobrir o teu corpo, vai te deixar bonita, vai te deixar empoderada, vai te deixar bem vestida, vai te deixar segura, do que é uma calça que você vai ficar toda hora se escondendo, porque você não está habituada e você quer se encaixar no estilo que não é teu, então é, priorizem, invistam o dinheiro de vocês em roupas, pro teu dia a dia que vão funcionar, não em peças maravilhosas que não vão nem, sabe, chegar perto do que é um, do que seria, né, um look funcional. O último motivo é quando você tem vergonha de usar, né? Ô, oh, Marcela, mas você acabou de me falar que eu preciso de roupas que, né, que vão me ajudar, mas eu não falei para você ficar na tua zona de conforto ali, sem ousada para usar tanto com calça jeans, que vocês nem imaginam, preciso falar de novo daquele vídeo que eu fiz de calça jeans e regata, que eu fiz uma porrada de estilo, e olha que eu fiz assim, sabe, no, sem, sem planejamento, aquele vídeo foi total zero planejamento, eu fui pegando e fui usando como eu faço sempre, se eu tivesse me planejado direitinho com os looks, vocês teriam visto assim, sei lá, talvez uma hora de vídeo. Então, se você é daquele time que tem um guarda-roupa que é legal, que tá recheado de coisas bacanas, que faz parte do teu estilo, faz parte do teu lifestyle, mas você tem vergonha de usar, vergonha de ousar, aí também é um problema. Quando você já entende do teu estilo pessoal, você já tá aí ó, tipo, a quilômetros de distância de quem ainda não conhece, né? Algumas mulheres, como eu também no início, patinei para entender qual era o meu estilo pessoal. Mas se você já conhece, já conhece teu corpo, sabe o que fica bem e o que não fica, tá bobeando em ter vergonha de ousar aquilo. Pode ser um problema de autoestima. Às vezes você não se vê daquele jeito. Você tem uma distorção de imagem. Né? São coisas bem complicadas. Você precisa achar a raiz do problema. Lembra que eu falei no comecinho do vídeo? Tem que achar a raiz do problema para tratar esse problema. Pra você começar a usar todas, todas as suas roupas. Não dependa jamais da opinião dos outros. Quanto mais você depende da opinião dos outros, pior fica. Porque aí, às vezes você acha que você tá incrível, mas você falar fulano não vai gostar. Mas dane-se a fulana, o estilo não é dela, o estilo é teu. Sabe? É, ainda mais se você tem um guarda-roupa recheado de coisas legais. Tem muita gente querendo ter teu um guarda-roupa. Então, faça bom proveito dele. Para de usar só aquela calça jeans, aquela brusinha e passa a usar aquela saia maravilhosa que você comprou. Usa sandália de tira. Usa bota. Panta cor com bota. Usa. Por que que não? Por que que não? Usa. A moda tá aí. A moda é livre. A moda é liberdade. Liberdade de expressão. Não fica, sabe, não fica agarrada com o que as pessoas estão falando. Ou oh, você imagina o que as pessoas vão falar de você. Esse foi um vídeo que eu queria ter feito já há muito tempo. E eu, de verdade, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou muito, deixa o teu like aqui. É importante para mim, para saber que vocês estão gostando, para trazer mais vídeos desse tipo. E compartilha também esse vídeo com alguém. Sabe aquela pessoa que já tem aquele uniforme? Quando ela acorda, o uniforme já tá na porta, assim, esperando para ela sair? Compartilha com ela também. Vamos ser mulheres que empoderam outras mulheres. Eu fico por aqui, mas você me encontra nas redes sociais e nos próximos vídeos também. Até lá!